Não foi boa a atuação do Brasil no, na prova dos 10 km masculino. Né? Quem acompanhou a prova, a transmissão do Sport TV, viu que o, já desde o princípio, tanto o Alando do Carmo quanto o Vitor Colonese não conseguiram em nenhum momento estar no pelotão da frente. Pior do que isso, foi a parte final da prova, onde os dois que já estavam no pelotão intermediário perderam o contato com o pelotão da frente. E a diferença, a partir daí, começa a se aumentar. Em águas abertas, quando você perde contato com o pelotão da frente, a prova acabou. Até porque você teria que fazer um ritmo mais forte do líder que tem no pelotão da frente. E aí fica cada vez mais difícil. Foi por isso que quem acompanhou as duas últimas voltas viu que a diferença em relação do Vitor Colonese do Alando do Carmo em relação ao primeiro colocado só aumentava. Ao final da prova, foram mais de dois minutos que separaram o Vitor Colonese e o Alain do Carmo, em relação à vaga para a Olimpíada. Na história dos campeonatos mundiais, essa talvez seja, é, talvez seja não, com certeza, é a segunda pior colocação do Brasil numa prova de 10 quilômetros. Pior que isso, só o 44º lugar que aconteceu no Mundial de 2011, em Xangai. E olha, nós estamos falando de Alain do Carmo, que é um nadador que já foi duas vezes top 10 do mundo nessa prova, no campeonato mundial, na prova dos 10 quilômetros. A melhor colocação do Brasil nessa prova foi no Mundial de 2013, em Barcelona, quando o Brasil ficou na sétima colocação com o Alan do Ducardo. Em 2015, que era a classificatória para o Rio 2016, ele foi nono. E agora, trigésimo terceiro. Acontece, nem sempre estamos bem. Mas não foi surpresa que o Brasil não tenha conseguido ficar entre os 10. Talvez a surpresa tenha sido ficar tão distante dos 10. Por que eu acho que não foi surpresa ter ficado entre os 10? Porque já desde o ano passado nós vimos enfrentando alguns problemas, até mesmo nas etapas de Copa do Mundo, nas etapas do Fina Marathon Sum Series. Fechar entre os 10 tem sido muito difícil para os nadadores masculinos. Hoje, nós, o que nós estamos vivenciando hoje é uma distância entre os homens em relação ao plano internacional e uma diferença, inclusive, entre os homens e as mulheres. Se eu acho, e dizer para vocês que a prova feminina foi maravilhosa, com a Ana Marcela e Viviane nadando super bem, a masculina não foi. E vou dizer mais, eu ainda acho que Viviane nadou melhor do que a Ana Marcela, porque eu acho que a Ana Marcela vivia um gran, uma grande fase, e faltou alguma coisa para a Ana Marcela fechar bem a prova. Talvez tenha sentido um pouco o final, eu até acho que ela foi um pouco prejudicada na disputa, conseguiu a vaga, tirou o quinto lugar, está tudo certo. Mas eu ainda acho que Viviane foi um de acordo com o retrospecto, teve uma performance melhor, uma prova estrategicamente muito bem feita. Já nos homens, eu acho que não. Eu acho que os dois não nadaram bem, e o Brasil vive uma situação muito difícil com relação a isso. O que vai acontecer daqui para frente? Em primeiro lugar, a, a, a, a oportunidade de se conseguir uma vaga para a Olimpíada vai ser através da seletiva que vai acontecer em Fukuoka, junho de 2020. Até lá, nós teremos uma seletiva nacional, serão apurados os dois nadadores, e aí sim saberemos quem vai nadar essa prova. Em relação à parte internacional, o que eu posso dizer a vocês é de que ganhou quem estava muito bem preparado, piscinão, a água paradíssima, é mar, mas não tinha onda, não tinha corrente, e os nadadores de piscina, que têm melhores marcas, acabam conseguindo-se melhor performance. E foi assim que Florian Wellbrook conseguiu. Nós estamos falando de um nadador alemão, que é recordista nacional dos 800 e 1.500. Estou falando de um nadador de 1440 nos 1.500, em Estado do Livre. Gregório Paltriniere que puxou a prova logo no início e até acabou sentindo um pouco no final, terminou na sexta colocação. Mas se você olhar para os 10 primeiros colocados, os 10 classificados, foram exatamente os 10 nadadores que a gente poderia chamar de favoritos antes da prova. Bom nível, tanto no feminino quanto no masculino. Pode ter certeza que essa prova cada vez vai ficar mais forte. A maratona aquática hoje está realmente muito forte. Ganhar uma medalha olímpica cada vez mais difícil. É quem estiver melhor preparado. E mais, as condições de Tóquio não serão as mesmas que nós encontramos em Guanju, em Osu, para ser mais hum. exato. Lá nós teremos um pouco mais de água fria, teremos um pouco mais de mar agitado. Era isso, a gente volta amanhã. Tomara que dê certo, tomara que a gente nade melhor as provas que estão faltando no Campeonato Mundial, lá diretamente da Coreia. A gente se vê, até lá.